Procura soltar a parte baixa do corpo, as pernas. Então, você está prendendo um pouquinho. Esta é a segunda sessão da Energia Fria Vibracional Curadora e a sexta sessão da Thaisa. Começamos com o registro da memória celular, depois a radiestesia magnética e agora a Energia Fria Vibracional Curadora. Gratidão, Thaisa. É muita gratidão, né? Mas continua assim, porque eles estão aí no pedaço. Quando eu digo eles são os pleiadianos, os extras galácticos, os seres estrelares, né? O mestres ascensos, depende de cada um. Gratidão. tá tudo bem com você? tá. com o coração na barriga. o coração tá mais acelerado? não precisa estar na barriga, está vibrando. tá o quê? está vibrando. ah, tá vibrando. depois você explica o que você sente, o que, que você está sen, que que sentindo quando a cabeça pula, né? que é todo o sistema neural vibrando mesmo fazendo funcionar o que estava parado. Tá tirando os implantes que tem aí. Você sente é uma sensação de felicidade. Felicidade, né? É, é bom falar porque se as pessoas não vão entender. Você tinha enxaqueca? Às vezes tinha dores de cabeça que eu não sabia de onde vinha. Então, era tá, é os implantes que estavam aí. Tudo bem com você, Thaisa? Hã? Então, tá bom. Vai pulando. Quanto mais vai, melhor. É o laser né, que vai entrando e vai definindo. Por isso que você está melhorando as células, né? elas estão se recompondo. A gente chama de regeneração. Ela se que quer me levantar. É, é a força mesmo, ela faz isso. Eu tô filmando, tá? Tudo bem? Levanta, levanta, deixa levantar. Isso é a força magnética. Quer falar alguma coisa? Sensação, sensação boa. Hã? Sensação boa. Sensação boa, né? É. É de empoderamento. É um pouco mágica, assim. É uma magia? É. É a magia do amor. Mexe as pernas, deixa mexer tudo. Sai totalmente do controle, tá? Nós ainda somos muito pequenos, né? Nós queremos controlar o mundo, nós queremos controlar a vida, nós queremos controlar tudo. Tudo. O que você está sentindo? Fala para mim. Eu não sei se é assim, poder de regeneração. O peito? É. Eu vou apertar, mas eu leve. Hum. <coughs> Nessa hora, eu vou te explicar. Vem os lasers... Tudo, vem, vem dos pleiadianos, junta com o magnetismo de Gaia, da terra, dos minerais, e mexe com tudo, entendeu? Tanto com a questão espiritual, a mente, o emocional, como com o corpo físico. Então, faz uma decodificação nas células, o escaneamento, Ele vai ler tudo que você está precisando, mandar os minerais que você está precisando e vai melhorando tudo. Esse tipo de trabalho é muito raro, porque existe a influência muito grande dos pleiadianos, né? Eles são médicos energéticos.